Aí, ó, família, ó, TBI da CB300, bico original, a gasolina, Dori. Retro. O que mais que tem nada? Mais bosta nenhuma, mano. Sem Só trazer. Nada. Só isso. Só trazer. Só trazer. Pistão 65,5, é. viu? Vamos um tirar aqui. Ah, você tem uma Twister, né? Tem. Então vai, você vai andar na minha moto, você vai falar que que é mais não forte, cabe. então. Um cá também Pés é o tamanho da jaca. Eu, Olha o tamanho da jaca. <risos> <não. Eu risos> que é o, meu, meu, o meu é mais apertado que o dele. Mete marca sim, mano. É, esse aqui é 58. Ah, não serve? O meu é 60. Ah, serve sim, ô. Não serve? Cuidado, 70. Carto do cabeça de jaca, mano. 700 é a nossa mão, hein? Ah lá, ó. Encaixou certinho. Vai, chama. Pô, esses inscritos a trabalho, mano. Aqui zona 230 30. Mano, você é louco! Bora, quer? Não dá trabalho não, filho! Ele quer ser fraco! <risos> Cadê o cara? Olha lá, vem aqui, vem! O farol da bicha! E aí, o que é mais forte? Isso aqui, é. A sua Twister ou a minha moto? Tá é. <risos> Aí rapaziada, falou que a minha moto é mais forte que a Twister. É uma Twister, hein? Eu ainda duvido, hein? Ô louco, fi! Traz a sua então aquela manca. Tá focando essa porra. Já era, cara. Vai, desliga. desliga aí pra nós, desliga aí pra nós. Vai. Fala aí, o que, que é mais forte? Essa moto ou a sua? Essa moto. Escutou, né, rapaziada? Meu fã dando volta na minha moto, parça! Ó, inscrito no canal. Chama! Ó! Pizzaria Skin. E aí, Pedro, dá um salve aí. Salve! <risos> e aí, Nathan. E aí. Ei, abaixou o braço, por quê, é, o braço, mano? Pra que aparecer lá, ó, só faltou ele. <risos> Salve! Ih, parça, esse é o poderoso, Salve. hein? Eu... O, o mais antigo daqui, viu? O único que não foi mandado <risos> embora. Mentira, Também? Não presta pra ir. nada, fica aí à toa. Abraço, Tô já fiz 100 já. <risos> Tchau. Fala aí, como que foi a experiência? Ô, da hora, mano. o cara não só nem abriu o capacete, coitado, dá pra, pra aí. ele. Aê! Ô, na... Aí, ó, família. Satisfação total, ó. Ó. Nossa, os caras representam mesmo, mano. Você é louco. Ficou chave, hein?